pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês desse filme, The Wonder, ou O Milagre, que a gente tem de novo, a Florence Pug, que tá em todos os filmes, né, ela faz ali uma enfermeira, lá, naquela época medieval, vamos dizer assim, e ela tá vindo ver um caso que uma menina não come e não tá morrendo e tal, e até uma coisa assim, ele começa de uma maneira bem diferente, tipo, acreditem no que eu estou te falando e tal, e aí começa o filme, bem diferente, e, e aí a gente fica vendo ali, sabe, se realmente a guria tá comendo, a guria não tá comendo, é baseado em histórias do passado que tinha-se muito isso, porque a igreja era muito presente ali, né, então tem... Um, vários padres no meio disso, junto com os médicos,